Bom dia, Maringá! Hoje é 4 de fevereiro, um sábado muito especial para a nossa cidade, porque depois de quase três décadas, o último foi em 1996, Maringá volta a ter um DEB na cidade. E é um DEB um pouco estranho para o, o Maringaense, porque é a primeira vez em 70 anos de estádio Willie Davis, esse ano né? o estádio Willie Davis completa 70 anos, que nós vamos ter um DEB sem a presença do Grêmio é, de Maringá. Dos nós tivemos vários Grêmios, o Grêmio Esportivo na década de 60, tivemos o Grêmio é, de Esportes Maringá, depois teve também o Grêmio sa mas o fato é que toda vez que nós tivemos um, um derby na cidade havia sempre um Grêmio. Desta vez nós teremos em campo Maringá Futebol Clube, eles jogam hoje às 18h30 contra o Aruco, que é uma equipe que teve né, uma ascensão muito rápida, venceu a terceira divisão, venceu a segunda e hoje eles se encontram novamente. Eu estou aqui com o um jornalista, e profundo conhecedor do futebol é, maringaense, Antônio Roberto de Paula, que gerencia esse magnífico Museu Esportivo de Maringá. E o De Paula vai comentar um pouco para a gente né, a história né, desses derbes de, de, de Maringá, do futebol de Maringá. De Paula, é importante né, a volta à cultura do futebol em uma cidade como Maringá, que chegou a ficar inclusive sem futebol, agora volta a ter um derbe. Oi, eu quero bom falar com você, com a Ligiane. Obrigado. Essa abertura tua, eu acho que você nem precisa me entrevistar, porque você já acaba falando toda a história do futebol, da, dos 70 anos do Willie Davis. Agora, um derby, lógico, uma cidade é muito bom. Agora, como é que foi a construção desse derby? Né? Em função de um clube que surge em 2010, que é o Maringá Futebol Clube, que tenta conseguir essa identidade com o torcedor, e aí aparece o Aruco, trazido. Pelas, pelo Alex Santos, né, que é um nome de peso na história do futebol de Maringá. O cara que foi para o Japão, disputou duas Copas do Mundo. Então, o respeito que vem com esse Arucu é muito grande. E uma origem também, né? Filho de, também de um é, jogador, Filho né? também do Yusin, bem lembrado. É. Yusin Capeta, que foi campeão em 77, que fez parte daquele primeiro grupo de jogadores do Grêmio de Esportes Maringá em 1975. Agora, é, para a cidade, é sempre bom derby. Mas a gente... Gostaria que fosse um débil de equipes cinquentenárias, né? Vamos lembrar, assim, do Come Fogo, lá do comercial de Ribeirão Preto e o Botafogo, Sim. né? E a gente pensa do Campinas, né? O clássico, Ponte Preta e Guarani. Então, são equipes, assim, é, bem tradicionais. Nós estamos construindo isso. Então nós tivemos tantos derbis aí, como você falou, né? tivemos aquele de 90 com o Grêmio, depois 96, mais dois derbis, depois nós tivemos 2017 na segunda divisão, e agora surge isso para nós. Eu acho importante o fato de Maringá ter dois clubes no Campeonato Paranaense. Agora, se perguntar para cada torcedor, Carlos, ele gostaria de ver, na verdade, a união de todos em, em torno de um time só, mas é o que nós temos, e... Por isso, nós, é, nós temos que é, apoiar, né, manifestar todo o todo apoio a esses dois clubes. São du mais duas tentativas de conseguir o apoio do torcedor. O Maringá, pelo fato de ter mais tempo, está na frente. Né? O Aruco está ainda se, se organizando para chegar no nível do Maringá Futebol Clube junto ao, ao torcedor maringaense da região. Há alguns aspectos muito interessantes deste momento histórico do nosso futebol, né? Porque um período aí entre 2010 e 2015, Maringá praticamente ficou sem sem futebol, sem clubes e hoje a gente a, além desses dois na primeira divisão, temos também aí o Grêmio né, em ascensão, esse ano deve disputar a segunda e se o Aruco é, conseguir se salvar, porque é uma situação bastante difícil que ele vive, né? os dois clubes chegam em momentos distintos, o Maringá Futebol Clube buscando é, alcançar aí posições melhores, hoje está em quinto, o Aruko em dificuldade. E um, no ano que vem pode acontecer de a gente ter até três clubes, uma coisa que nunca aconteceu em nenhuma cidade do interior, nós tivemos na capital três até quatro clubes. É, isso é bom, é saudável, mas a gente fica imaginando também né, se comporta ou se não comporta. E a gente sabe que esse, esse tipo de união né, que você mesmo diz aí é muito complicado, porque o futebol não é mais aquele futebol hoje, o futebol é empresa. Né? É verdade. Ô, Carlos, eu vejo o seguinte, que eu não consigo dissociar o futebol daquela minha paixão de adolescente, igual a sua. Sim. Igual a sua. Você é mais jovem do que eu, mas você também teve o privilégio de viver aqueles bons tempos né, do futebol brasileiro, e em especial o futebol maringaense. Nós estamos numa outra realidade. Nós estamos nos clubes do CNPJ. Né? Você cria um clube de futebol, abre um CNPJ, e quem for competente que se estabeleça. A questão da paixão, ela não digo que ficou sepultada, mas ela fica meio de lado quando você pensa na parte comercial. Né? Você quer montar um time para quê? Você quer montar um time para ele fazer sucesso, para você vender jogadores, você formar jogadores e, e vendê-los Agora se fala no exterior, não tem mais fronteiras para vender jogadores, né? agora está tudo liberado, assim, tem esse intercâmbio maior. Agora, três clubes numa cidade de 400 e poucos mil habitantes, em que pese uma, uma, uma grande região, né? muitas cidades, tem a região da Amusep, da do Vale do Ivaí, da Concã, então gravitam em torno da cidade de Maringá, podemos colocar mais de 100 municípios que, se tiver um time forte, tiver competições interessantes, esse público torcedor aparece. Agora, é difícil, é complicado. Eu posso até acreditar que em 2024 teremos três times na primeira divisão, mas evidentemente que com o tempo eu acho muito difícil a solidificação desse trio. Eu imagino que quem tiver mais é, forte, mais se organizar, é, mais, é, se organizar melhor, eu acredito. O Grande Maringá tem um handicap favorável, que é o fato de ser um Clube tradicional que traz essa paixão né, do torcedor. Agora o Maringá Futebol Clube tem uma torcida também que está sendo formada agora que nem sabe o que foi o Grêmio de Esportes Maringá. É por isso que existe o Museu Esportivo, para as pessoas saberem sobre o Grêmio e outros clubes anteriores a ele. Então, eu, eu assim é, podemos conjecturar, podemos imaginar. Agora, eu acho muito difícil três times... É, se manter em é, uma primeira divisão no Campeonato Paranaense. E eu torço agora para que esse ano o Arucô consiga se manter na primeira divisão, que já vai ser uma vitória. Muito bem. Vamos aproveitar que nós estamos aqui no museu, e como vocês podem ver aqui, quase não temos nem mais espaço de tanto material que o De Paula já arrecadou, e as pessoas que gostam de esporte, esse aqui... De Paula nos dizia agora há pouco, é uma camisa autografada pelo Pelé, e quem vier até aqui a Avenida Carlos Borges, na, nas proximidades aqui é, do alto do, do Borba Gato, vai ter uma surpresa fantástica, e é por isso que a gente vai conversar um pouco com o De Paula sobre né, a história que esse museu esportivo conta para o Maringaense, resgata para o Maringaense. Né? De Paula, eu me lembro que a primeira vez que nós viemos aqui você tinha cerca de Sim. mil itens. É, Hoje é, é muito mais. É. Ô, Carlos, eu, eu primeiro quero agradecer você, Ligiane, pelo carinho, pela amizade, pela divulgação do Museu Esportivo de Maringá. E quando os amigos da, da imprensa vêm ao museu, eu sempre faço questão de agradecê-los, porque eles são, eu diria para você, os divulgadores, os propagadores dessa história que nós estamos fazendo aqui. Começamos em 2014 pela internet, 2016 nas... É, exposições itinerantes, e de lá para cá a gente vem cada dia mais conseguindo peças, né, aumentando o nosso acervo. Então é uma alegria muito grande, é uma felicidade muito grande, um agradecimento a Deus principalmente por nos dar forças para manter esse espaço aqui, né, eu e minha esposa Simone, a gente está aqui no dia a dia, a gente está sempre tentando divulgar, mostrar, e é muito triste que às vezes as pessoas não sabem que existe o Museu Esportivo de Maringá, então você conversando com a gente é muito legal você estando aqui, viu? Ligiane, vamos aproveitar então, gira um pouquinho essa câmera aí, vamos girar aqui, vamos dar uma, vamos dar uma voltinha aqui, De Paula, vem com a gente, olha, ó, dá uma só uma olhada, minha gente... É, é muito complicado até para mostrar da quantidade de coisas que o De Paula tem aqui no Museu Esportivo. Em breve eles vão precisar, inclusive, de mais espaço. São várias salas com vários itens que vão desde flâmulas, camisas, troféus, enfim, de tudo um, um pouco e muito mais. Histórias de jogadores importantes como o Itamar Belas Almas jogadores famosos de vários clubes e também a história do esporte, na verdade, de Maringá porque não é só de futebol que é, a gente fala tem o um pessoal é, é, é aqui importante. visitando o pessoal que veio de Curitiba é, é importante é, salientar que nós temos aqui peças de outras modalidades esportivas, que nós temos atletas ou ex-atletas, que são parceiros do Museu Esportivo de Maringá e que fizeram doações interessantes. Nós temos cada coisa legal aqui, troféus, medalhas, camisas, sapatilhas... É, faixas. Então tem muita coisa, quadros de atletismo, de vôlei, de vários Vicente Pimentel, Victor. Vicente Viten. Pimentel, é. nosso parceiraço aqui é. também, Sônia Toyoshima. A Sônia, você acredita, ela doou pra gente um, um paletó da então CBD e uma camiseta que ela competia. Então, cara, é é é muito show isso, é muito bacana. É, são peças assim que reunidas elas remetem a histórias interessantes assim, do, do esporte, não só de Maringá, mas do Paraná, do Brasil. Né? Então nós vamos voltar ao museu para fazer uma matéria mais profunda tentar mostrar pelo menos um pouco disso e conversar com as pessoas que foram e que são protagonistas do esporte e da história do esporte na nossa cidade e vamos pedir antes para o De Paula então, dar as informações, né? o Museu Esportivo está sempre aberto aos sábados Isso, o Museu Esportivo sempre é aberto aos sábados das nove ao meio dia rua Pioneiro Domingos Salgueiro número 1415 é, na esquina com a Avenida Carlos Borges no Jardim Guaporé e se alguém tiver alguma dúvida, é 44, né, o código 991561957. Liga para a gente, se você tem alguma peça para doar, eu vou buscar. Se você não quiser trazer, não puder trazer, eu vou buscar, esteja você onde estiver. É, a gente vai com o maior carinho, a maior força, a gente vai buscar para fazer parte do nosso acervo também. Muito bem, pessoal. Então a gente vai encerrando essa matéria aqui que foi feita para falar de um DEB e vocês acabaram descobrindo uma das grandes riquezas, o maior museu que nós temos com certeza no Paraná de esporte. Eu não conheço outro, se você conhece, nos diga que nós queremos visitar, porque aqui é, a coisa realmente é espetacular. Venham visitar, porque vale realmente a pena José Carlos Leonel, Ligiane Ciola e Antônio Roberto de Paula para o Fatomaringá.com.